Fala vale, rapaziada, e hoje eu vou gravar mais um vídeo no canal e hoje eu vou gravar um vídeo que não é de voz, mas é um tentando zirar o Minecraft modo Radio. Vamos nessa, né? Não? Fala aí! assim é Bora! E aí, rapaziada! Dá é pra ver até o coraçãozinho lá pra tá, tá. porque a gente tem que já colocar uma espada, né? já tem que fazer uma espada. E também já, já, ficar de noite, fazer um abrigo. Eu faço não, mas a gente tem que minerar para fazer as coisas ainda, né? Vai ser a gente vai zerar como se o Minecraft só depois do seu nunca. Né? Bora minerar, vem cá comigo e zerando com cheiro, hein, rapaziada. Meu PC tá aguentando, é uma torradeira, mas tá aguentando, hein, rapaziada. Caraca, eu morro. É uma chave bem. É que pesada, né? Mas rapaziada, mas tá aguentando, né? Vamos lá, tá. hum. Dá pra ver o coraçãozinho ali que mais de fora. Eita, tá, pega! Isso aqui pode tirar, porque não vai precisar. Bora! Eita, tá, pega! Tem que pular na água, pula! Pulei na água! Boa! Ali, ele ferrou ali, ferrou ali. Cara, para estou lá. Não corre para ele, senão a gente não consegue mais zerar Vai te achar uma rapina! Vai te achar uma rapina! Ai! Ferrou, filhão! Ferrou! Entra aqui na rapina! Deixa eu pegar um ferro aqui! Esses irmãos machucam esses irmãos aí? Deixa eu matar eles! Cara, eu tô com. Eu tô pegando mais ferro! você cara tô com não, não eu... se afasta, cara você tá por cima de mim cara. Ali embaixo tô pegando baixo de ferro aqui Aí já tem que fazer uma proteção tá entra aqui na rapina eu, vou fazer, tocha, eu tô pegando... vou fazer tocha vou fazer tocha eu vou fazer tocha calma cara. tô pegando carvão É, tá bom. Deixa eu colocar aqui e entrar aqui. Se eu colocasse uma textura, eu pensei que explodir, porque eu acho que eu consegui colocar 1.600p. 1.600 não, 1.010, 1.020p. Então, vem cá, eu vou colocar o que eu acho que vai. Aí, cara. O quê? Peraí, como é que você faz uma... Ah, lembrei. Tô com oito ferros. Vou botar pra esquentar. Toma aqui, toma aqui. Olha aqui, toma a tocha aí. Toma. Calma. Tô fazendo uma... Acho que não está nos ferros. Ah. Olha a ravina aqui. Bora, bora, bora, bora. Aqui deve ter diamante, eu acho. Bem, bem, bem. Aqui deve ter bicho também. Vem lava aqui. Olha aqui. Bora. Aqui tem muito ferro, cara. Não sei. Já dá para fazer uma madura. Já, já. Ah, ele ficando com fome. Ferrou. A gente tem que achar um bicho aqui na urgente. você tem comida? Só tenho três carnes. vem aqui, cara, de drop. Vou morrer. Tem ouro aqui, tem ouro aqui, não quebra, porque senão a gente não vai conseguir pegar. Ainda não consigo pegar. Daí... Eu vou morrer, cara. Oi, viu, aí. Tô, a jogar o quê? tô jogando muito rádio agora, hein, né? Zerando o, Zerando o que? Tô jogando o que? ô oh, cara, faz uma. Faz uma. Se eu colocar o pé nessa lava, já volto. Oh, ô cara, vem cá, vem cá, ô cara. Eu vou fazer a nossa troça aqui. Aqui. Table. Uhum. Aí, agora coloca os seus ferros ali. Vou colocar para. Ah, não vou. Tem que ter carvão. Vou lá pegar carvão. Peraí. Aqui que carvão aqui. Eu também tenho um carvão. Tá estranho. Fazer a ver agora. O ser humano. Coloca aí seus ferros. Uhum. Seu eu coloquei. Já colocou uhum. seus carvão aí? Eu já. mas é dentro do espera Peraí, deixa eu fazer um troço aqui pra nós Ô, cadê você? Já voltou Eu fui buscar os outros estranhos. Eu tô com é. Caraca, aqui tem muito, muito ouro. Aqui também tem muita lava, né? Se eu nessa lava, e já morri. Vou craftar uma picareta. Aqui tem muito ferro. Peguei é esses tesouro. Cara, eu tô pegando. isso. isso. ter uma careta. Eu vou morrer, cara. Agora já era. Vou morrer. Eu tô, tô sem fome. Eu tô com muita fome. Eu tô cara. Bora ter que tem que ir lá pra fora rápido. Pega essa fornalha, Caraca, deixa eu pegar consegue. essa fornalha aqui e pegar todos os ferros aqui. E tudo. Tá. Mano, toma isso daqui, bora aqui, toma isso daqui. Bora, bora, bora, bora, bora. A gente vai morrer daqui a pouco. A gente vai morrer. A gente não pode perder essa rabina. Essa rabina é muito boa. Ah, mano, não consigo nem correr. Eu tô com 3. Ele por eu tenho que ter como ferrou. A gente tem que ir rápido. Eu tô por 3, meio. Ah, agora eu não tinha saído. Eu sei, cara. Eu sei o que é... É, onde? é aqui? Vem aqui. Vem, cara. Não, não, não. É aqui, não. É aqui. Correr, cara. Vem. Vem, cara. Eu não falei na ação, só, só para lembrar. Oh. Vou ter que subir a torre, sabe? Tá? Cara, vamos Sim. subir pela. Eu tô com muita fome, cara. Eu tô com uma, uma fome, um trocinho fome. Eu também tô com muita fome. Caraca, não tem nenhum bicho. eu tô com meio, gurela, meio fome. Achei uma galinha. Vem cá, galinha. Vem cá, galinha. Vem cá, galinha. Vem, matei. Acabou. Voltou. Acabou. Voltou um trocinho de novo. Caraca. Júnior. Ah, já comi. Você vai morrer. Não, não. Vou morrer. Cara, eu tô procurando um bicho aqui pra nós. Mas até agora eu só achei uma galinha e uma, uma vaquinha Achei mais um. Quase! Vem cá, você precisa Morrei. de comida? Vem cá, vem rápido, vem rápido. Vem. Cara, dropa na ravina, dropa na ravina. Dá onde que você usou, cara? Eu só tenho três, olha aqui, toma aqui. Aqui dropou, dropou, dropou rápido. Eu vou procurar mais, peraí. Fica aí. Eu também matei minha. Achei mais uma. Toma, hum, hum. já, já tô levando mais aí. Tá. Ai. Fiquei. Ah não! Sorte que eu Cê fiz caiu. MLG! Sorte que eu fiz MLG! Pula na água! Pula na água! Cara, eu vou encontrar um bicho aqui! Em cima. Eu tô com. Eu já tenho bastante troço já! Pra... Tô deixando. Não, baixa comida. Não, eu tô com três comidas. Eu, eu acho que eu comi um É, comi, tô com duas. A de pó é muito difícil. Eu tô com então, um coração. A de pó é muito Você tá com um coração? Um meio. Quase. Você acha um bicho? Não, Inco... In... achei, achei. Isso vai ajudar muito. Acho que três bichos, cara. Já não morro mais. Então eu vou comer essas carnes aqui. Tá, pode porque... Meu coração tá subindo. Eu tô com quatro carros. Subi. Cadê você? Eu vou subir uma ponte aqui pra rapidinho. Eu tô te vendo, cara. Pra, pra gente achar a nossa ravinha. Eu tô aqui. Tô te vendo. Tá. Hum. Eu tô pegando. E agora como é que eu deixo? Ô, traz aquela água ali pra mim. Uau. Eu, eu tô, tô sem balde. Não, porque ela cavando até tô aqui. Cava um pouco até aqui. Tá já tá escurecendo. Esperar já, já vai ter que fazer a nossa casa, tá? Que é aqui. No escuro. Não escuro, mano. Cara, você tem que se aproximar. O mas... tá obrigado, amigo. Bora agora. Tem que te todos procurar, os... procurar animais. Peraí, deixa eu colocar a tocha aqui. Deixa eu colocar a tocha aqui. Ah. Tá. Aqui. Ali, uma Caraca. galinha ali, uma galinha ali. Duas galinhas. Vem aqui. Onde? Aqui. Vem. Como é? Vem. Ah, tem uma? Ah, tem duas. Toma. Toma isso daqui. obrigado Agora se você vai ficar mais. O máximo rápido possível. Caraca, a não é fácil não. Eu achando que os caras faziam vídeo facinho. Qualquer coisa se eu tiver com pouca vida você eu quito eu quito não, se eu tiver com meio cora eu quito aí aí você procura animais aí eu volto você me dá as comidas que eu, aí eu, aí eu não essa é a técnica para não morrer um de aqui eu já sei que é depois cadê você calma tô pegando comida eu achei duas vacas E você tá, cara? Ai, cara, tô pegando muita comida aqui. E ela, sei, vocês não querem ver se tem hum. muita comida. Drop, drop, cara, eu tô nos pau. Volta tá pros Não, volta para onde que eu estava. Tá. Lá perto da Ravina. Três, três carnes de, de, de galinha e três. Tô aqui, eu tô na Ravina. Procurando a Ravina aqui. Aí ah, eu acho que me perdi. Ah, eu tô vendo você, eu tô vendo você. Fica aí. Fica aí. Agora, agora, agora. Você tá precisando de comida? Eu tenho. Deixa eu. Tenho que, eu, tô. eu tenho que assar, eu tenho que assar pra. pra, pra a comida ser melhor, né? Pra comida do quase. Mas não tá achando assim, nada, tá agora sou. Assim. Mas agora os bichos tá... tem em volta da gente e tá morrendo. Peraí, os três tosse que estão na nossa casa. Eu achei um pâncreas. Já teste deixar. Aqui. Já tô vendo. Vamos é. é. aí que eu te dei. Eu não tô com fome. Ai. A gente tem que achar muita comida, porque de noite a gente não vai poder sair pra caçar, não, porque vai ter muito ai, bicho. Ai, a gente, a gente fala, não vem comigo, se a gente perder, aí a gente tem que comer. Tá, cara, tá com fome, toma aqui. Deixa eu ver se eu acho mais então... um de bichinho aqui. Cara, eu tenho. Vou contigo. Cada você se perca. Se Eu achei mais. Eu tenho oito lampas pra fazer. Calma. Eu tenho dez nove. Tem mais ali. Ó. Aqui tem muita. Caraca! Tô com doze. Oito. Ali os porquinhos ali vem, porquinho. É isso, tem muito. Chu e aqui em cima. Ali mais uma ali. Calma. Eu já vi por aqui. É só vir reto. Aqui. Por aqui. Cadê você? Cara, vem, vem, vem. Vira atrás, olha atrás. Olha atrás, olha atrás. É por aí, cara. Cara, fica parado. Caraca, tem muita vaca aqui. Vi você. Já vi você, cara. fico você tá, você. Eu não tô conseguindo te alcançar. Eu tô naquela montanha onde que, que eu tava. Tô pulando aqui. Ah, tô vendo. Olha eu, olha atrás. Olha atrás. Atrás, embaixo. Ah, o pronto tá com né? Sim, sí, é pra Desculpa. É só seguir reto. Chegamos. calma ah, eu tenho que fazer isso Ai, meu então Cara, vou fazer cama Não, cara, não vai lá, não Coloca sua cama aqui, coloca sua cama aqui dentro Ó tá. Pera aí, deixa, deixa eu... Desculpa, desculpa, desculpa Cara, bora dormir. Toma isso daqui. Dormir. Come. Eu não tô com fome, bora dormir. Peraí, bora fazer uma plantação. Você, Você tem ferro? Você tem ferro? Toma isso daqui aí, também, toma isso daqui. É, tem ferro. Não. Eu consigo, cara. Eu consigo aproveitar pegado, essa. Pegado, pegado. Ah, vou fazer um baú. Sabe que assim os bichos vão entrar aqui dentro, né? Tenta quebrar uma, vai ter outra. Cuidado, Me minha, minha Meu. Minha madeira aí. Toma isso daqui, cara. Pera aí. Toma. Pera aí. Toma isso daqui. Toma isso daqui também. Toma isso. Já tá de dia. Já. Aí depois a vai ter que ir pro Nether, você sabe, né? Pra pegar os... susto. Os... Os... Os... Nerd deu. De, sei lá, o um mundo daquele negócio lá Cara, toma aqui. Vamos. Você não está falando mais, cara. Cara, esconde aí, cara. Como é Pô, tá? 35 minutos e a gente não fez praticamente nada. Vamos fazer cortar pro Nether. Tá, cara. Tava bugado, eu, eu desculpe. A gente vai ter que pegar balde, Isso tem muito ferro? Não. A gente vai ter que abrir nada. Tá, na ah, bora na raiva. Deixa eu pegar madeira suficiente para voltar. Tá, eu tô com essas madeiras aqui. Provavelmente não vai chegar para os dois. A vinda tá aqui, cara. Aqui, deixa eu de ser mal oh. É aqui, cara. Ah, eu vou ter que fazer uma. Você tem mais? Eu vou ter que fazer isso. Aqui. É só ferro. Dá uma, um ferro aí. Ferro calmo. Tá aí, eu tô. Eu tinha 17 ferros. Eu dropei pra tudo. Eu já tô voltando, só tô pegando macho É a rapina mesmo, eu tô, eu já tô preso aqui Calma Tô vendo esse seu aqui. Tô te vendo Se ah, eu te coxar nessa daqui eu não. Pra onde a mãe ficar Fê, pronto. Agora sim, Tô com trinta e um ferros. Vou pegar esse carvão que tá aqui. Em busca vigião. Ah, aqui é. Cara, nós temos. Cara, nós temos lava. Acho que tem que pegar lava pra fazer o foco, lembra? Lembro. Calma, acho que eu só vou esquentar. E logo tem um ele A lava... É. A lava tá. Tô. Achei. Só pegar. Com um balde, vou pegar a lava, peguei lava. peguei também. Tô com uma já tenho aqui também, ó. E agora acho que fazer obsidian. Pegar a buchinha. A gente já tá forte. Ou seja, aqui nessa versão da, tem escudo? Não. Não. Até porque nem eu sei fazer escudo. Já volto, vou pegar mais lava. se posiciona aqui, eu que eu vou colocar a lava. O quê? Vou colocar a lava, se posiciona. Hum. Pronto. Uma besitinha já. Cara, não assim. Com licença, deixa eu fazer. Coloca no chão. Espera ela se espalhar. Calma. Oh. segundo não dá nem pra mexer, né? Cara, que eu preciso de água. Tá. Sumiu? Dropa aqui! Dropa aqui! Dropa! Mas eu já coloquei... Eu coloquei a lava no chão. Oxe! Tem, Oxe. tem que procurar lava. Calma, que encontrei também. O cara ainda não coloca a lava que você encontrou. Ah, oh, não, cara, onde é que tu tá? Cara, oi, onde que você tá? Eu já aborreci de jogar isso. Quê? Eu já aborreci de jogar survival. Bora jogar servidor? Depois. Acho que tem que ter água, porque você tem teia. Eu não. CT, é pra matar o Blaze e o, aquele, aquele cara lá. E o Enderman? Não, o Enderman, se eu te olhar por ele dele, já, já é corta a terra de tudo. Tenta fazer um arco e flash aí pra nós dois. Vai ser mó difícil, eu tenho que ter araia. Vai pegar o Eu tenho. Cadê o lugar restauro lá, Tietchan? O que tu fez, cara? Guarda a minha água. Como? Como? Eu tô... Na menos de dois. a camada a chocolate do quê? do diamante Já voltou. isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Esse foi o primeiro episódio, vai ter o segundo episódio, hein? Fiquem vendo que vai ter o um segundo episódio aí. É, rapaziada, valeu, falou, deixa o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito. Pra ajudar nós, né? Eu tô quase explodindo o PC pra trazer uns vídeos pra vocês aí.